De repente você pega a sua Canon SL3 e tenta gravar, gravar um vídeo e aqui não consegue acionar o botão REC, ou seja, você aperta o botão REC e a indicação de que está gravando não aparece e a câmera não grava, é quase que certeza que você acionou a função de saída de HDMI limpa ou exibição de HDMI limpa. E como você verifica essa situação? Você aperta a tecla MENU, entra na primeira opção que é CONFIGURAÇÕES DE captura, vai na subaba número 4, lá embaixo no menu você vai ter a opção EXIBIÇÕES DE informações de HDMI. Perceba aqui que se sua câmera não está gravando é porque você deixou esta opção na função de sair da HDMI para 4K ou sair da limpa de HDMI em Full HD. Então tudo que você precisa fazer é entrar nessa opção de menu e selecionar a opção com informações ou com info. Feito isso você já pode sair do menu e colocar a sua Canon SL3 para gravar. Ó. Percebam que ela já está gravando. Se você gostou desse conteúdo ele foi útil para você, quero lembrar você que ele faz parte de uma série aqui do canal chamado Dominando a Canon SL3, que eu Vou deixar o link na descrição ou nas telas finais. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.